Olha a bomba que eu tenho aqui, dá só uma olhada. O vencedor do prêmio Nobel afirmou que a implementação de uma moeda comum entre Brasil e Argentina é uma, abre aspas, ideia terrível, fecha aspas. Os presidentes do Brasil, Lula e da Argentina, Alberto Fernandes, desejam avançar nos estudos para a criação de uma moeda sul-americana comum para transações comerciais e financeiras. Entretanto, o vencedor do Prêmio Nobel, Paul Krugman, disse o seguinte, abre aspas, não sei quem teve essa ideia, mas certamente não foi alguém que soubesse alguma coisa sobre economia monetária internacional, fecha aspas, disse o Prêmio Nobel. Comentando essa informação, Marco Silva, sua opinião sobre essa informação? Pois é, caros internautas do canal Método Secundário. A proposta de Lula e Alberto Fernandes de criação de uma moeda única para é, compra e venda de produtos entre os países do Mercosul não foge à regra daquilo que China e Rússia vem propondo nos últimos anos. Que consiste na contestação do uso do dólar americano para compra e venda de produtos no exterior, produtos e serviços. Contudo, a medida que pode fortalecer o mercado interno do Brasil e da Argentina é, e também baratear o preço da, da cesta básica, haja visto que o trigo, por exemplo, pode sofrer menos com as oscilações do dólar, essa medida né, ela merece atenção por mais que ela pode trazer efeitos positivos na economia e no mercado interno desses países. Haja visto que a moeda argentina sofreu muita desvalorização nos últimos anos. E se hoje, por exemplo, o Brasil adotar essa moeda para compra e venda de produtos e serviços dentro do mercado interno, os brasileiros vão sentir muito, vão sentir a, a perca de valor que a moeda argentina sofreu aí nos últimos quatro anos, o que pode elevar muito os índices inflacionários no Brasil. E mais, de Moraes pede manifestação da PGR sobre soltura de comandante da PM do Distrito Federal. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ordenou nesta terça-feira, dia 31, que a Procuradoria-Geral da República, PGR, se manifeste sobre o pedido da defesa do ex-comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel Fábio Augusto Vieira, que solicita a revogação da prisão. Para receber mais informações como essa, curte comentar. Compartilha e segue para que o algoritmo entenda que você dá valor a esse tipo de conteúdo.